De oficiais de imigração para a fronteira, de Border Patrol, de patrulha de borda, de fronteira, para a fronteira, para poder ajudar aí nessas deportações. Mas eu não acredito que os soldados americanos vão, vão engajar as pessoas tentando entrar, a não ser que exista uma guerra declarada. Então o que eles estão fazendo lá? Tem 5 mil soldados lá agora, e a única coisa que eles estão fazendo é o que eles podem fazer, que é reforçar a segurança da fronteira. Então eles estão colocando cerca de arame farpado, eles estão aumentando a segurança da fronteira uh, na área de vigilância, eles estão na área de movimentação, então vamos supor, ao invés de precisar de um oficial de fronteira para poder... para poder... Uh, dirigir de um ponto A para um ponto B, eles podem usar as pessoas do Exército. Então, são esses serviços mais... <coughs> serviços é, boca pobre, né, que eles falam, que, que os oficiais de imigração geralmente fazem, que os oficiais de fronteira geralmente fazem. Então, eles estão lá ajudando uh, a fazer. E o presidente Trump também... Deu várias uh, entrevistas né, essa semana uh, a respeito de tudo isso. Porque é lógico, toda vez que ele aparece na televisão, as pessoas perguntam E aí, Trump, o que está que acontecendo? O que, que, que você vai fazer com o negócio da fronteira? E aí, o que, que você vai fazer? E ele falou, ele falou, olha, eu não vou deixar isso acontecer. Enquanto eu for presidente, no meu país eles não entram. Então, é, é uma... Lógico que ele é muito duro né, nas afirmações dele, mas ele, ele foi, em todas as vezes que perguntaram para ele, ele foi muito decisivo na, na, na, na afirmação dele. Ele falou: olha, no meu país não entra, pronto, acabou. Uma outra coisa que o governo americano também fez, uma outra medida que o governo americano também tomou essa semana ou a semana passada, para poder meio que se preparar para essa situação, foi reforçar. As, os pré-requisitos necessários para pedido de asilo político. Para que você possa pedir o, o, o exílio político, é, você tem que entrar nos Estados Unidos por um dos portos de entrada, ou seja, você tem que passar pela imigração, você tem que ou entrar pelo estande da imigração ali no México, ou passar pelo aeroporto, ou passar por um, vamos supor, chegar de navio e passar pela imigração. Você tem que entrar aqui de maneira correta. Entrar ilegal não te dá o direito ao exílio político. Então, é, ele, eu ouvi eu, eu algumas notícias falando que ele ia assinar isso e que era, eles iam reforçar essas leis. Essas leis, esses requerimentos, né? Para poder pedir exílio político. E se ainda não saiu, por esses dias aí tá para sair. Uh, esse decreto do presidente Trump. E é lógico, como todo decreto que ele faz, uh, vai ter um juiz ou outro que vai falar que isso vai contra a Constituição, e isso aquilo, se prepara, porque vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro aí no Brasil. Então, falando que é contra a Constituição, vamos bloquear isso e aquilo, daí vem o pessoal da esquerda fazer um barulho falando que vai pedir um impeachment, que ele tá sendo inconstitucional, isso e aquilo, então já era. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se tiver, se houver mais algum desdobramento aí nesse nesse tópico de caravana, imigração, presidente Trump contra imigrantes, isso e aquilo, eu volto aqui no canal pra passar para vocês, para deixar vocês a par de tudo que tá acontecendo a respeito de governo, imigrante, caravana e tudo junto e misturado aqui nos Estados Unidos. Até o próximo vídeo.